Fala pessoal, seguinte ó, esse aqui é o vídeo introdutório para você que está na nossa loja, querendo saber sobre o nosso kit de produtor, tá? Para criação de peixe ou para criação de camarão? O que que vem nesse kit, tá? A Brasil Pista a gente sempre trabalha com o melhor material do mundo, então a gente sempre trabalha com material de altíssima qualidade. No seu kit ele vai vir o tanque Titã, tá? O tanque da linha Titã, 100% completo, Tome cuidado com isso, tá? Porque é, muitas empresas do agronegócio, os nossos concorrentes, eles colocam tanques e o que está que no tanque só é o bolsão, só é a lona, tá? Então tome cuidado. Nosso tanque ele vem completo com a lona de PVC trançado, tá? É, já com ilhós, com cabeamento de aço galvanizado a fogo, tá? Ah, Rafael, qual que é a diferença do galvanizado a fogo e do galvanizado normal? O afogo é igual aquele material que tem na praia, sabe? Os postes de luz da praia tal, que demora pra caramba pra enferrujar. Então esse é o nosso material, é um material é, que seria uma qualidade intermediária entre o galvanizado e o inox, tá? Então ele vem com os cabeamentos, vem com a grade estrutural, vem com toda a parte de lona, né? Os ilhoses, vem com as partes de arame, estravas, esticadores, então. É... as travas esticadores ó, né? a gente consegue ver nesses tanques então vem todas as partes de travas esticadores, tudo com reforço duplo né? então a gente consegue fazer o, o reforço duplo deles, para se estourar por exemplo uma trava, já tem outra trava para segurar o tanque, já vi é, tanques da concorrência, inclusive nesse ano aqui de 2022 tanques da concorrência estourando porque trabalha com trava única, então invista na segurança do seu projeto, tá? Na qualidade e na segurança principalmente dos seus filhos, do seu funcionário, porque assim, esse tanque é um tanquinho pequeno, ele tem 15 mil litros, então são 15 toneladas de água que tem dentro dele, quando um cabo desse arrebenta, são 15 toneladas de força fazendo um ricochete, então isso é um, se pega em alguém, tá lascado, entendeu? Beleza, o que mais? vem acompanhando o seu kit vem a hidráulica parcial o que é hidráulica parcial todas as conexões menos tubulação tá vem a parte de filtragem que são os nossos filtros Netune né esse é o nosso filtro Netune que faz a filtragem física e biológica do seu sistema então essa água que tá voltando aqui já é uma água limpa uma água recirculada tá Vem todo o sistema de filtragem completinho, né, além do filtro Netune, tem os sistemas é, de captação de sujeira física, remoção de nitrato, né, que no Netune a gente filtra nitrito e amônia. Então tem o sistema de remoção de nitrato, tem o sistema de bombas, que vão fazer o bombeamento da água até o seu tanque. Também vai vir o sistema de compressores radiais da linha Gold, né, que é aquele compressor que vocês estão vendo lá, certo? Certo? Já com o um sistema de filtros, importantíssimo, aonde o pessoal pena nos compressores. Comprosso, os nossos compressores são da linha Eco, né? da linha econômica, então são compressor, compressores de baixa rotação, então a gente trabalha com baixo consumo de energia e nós temos o sistema de filtros, porque grande parte dos nossos concorrentes, se você não tem o filtro já embutido no compressor, é, eles não te dão a garantia caso ele queime. Tá? <coughs> desculpa gente então assim, eles não te dão a garantia caso dos queimem e assim, sistema de filtragem Netune ele é um sistema com a melhor mídia do mundo, certo? nós temos a, a parte física que vai ser trocada a cada 3, 4 anos acabamento interno todo em inox e sistema de filtragem com as nossas mídias da Biopieces que possuem mais de 4 mil metros quadrados por quilo né, de área de superfície e o resultado é esse aqui eu tô gritando um pouco, não sei se os peixes vão comer tão bem. Então, o resultado desse é esse aqui, né? A gente, por exemplo, nesse nosso sistema, produzimos é, praticamente 800 quilos em um tanquinho de 15 mil litros, só que projetos comerciais, você que acompanha a nossa empresa, né? A nossa empresa possui kits instalados, projetos instalados no planeta inteiro, né? Então, assim... Nós, nós temos no Suriname, Angola, Bolívia, Paraguai, então temos bastante projetos aí espalhados pelo mundo e vocês vão contar aí com uma empresa de expertise, né? uma empresa séria, porque tome cuidado, no agronegócio tem muita empresa que cara diretores, funcionários não são qualificados, é, não, não tem uma equipe de engenharia, não tem uma equipe qualificada para montar o seu projeto e isso põe o seu dinheiro em risco. Já vi diversos clientes investindo quase que milhões e o projeto ser reformado pela nossa empresa, certo? Então, trabalhe com os melhores. Aqui é só uma apresentação rápida do nosso kit produtor. Esse kit ele só não pode ser usado para peixes dentados, então assim, há um pial, um dourado, né? É, esses peixes eles acabam furando o tanque de sistema de geomembrana, ok? E ele serve para todos os tipos de camarões. Então, camarões de água doce, camarões de água salgada. Então, fica tranquilo. E se você tem mais dúvidas, dá uma ligada para a nossa equipe. Os números estão aqui nos comentários ou na descrição do, do produto aqui em algum lugar. E assim, trabalhe com seriedade, trabalhe com quem realmente conhece, quem tem tradição, quem tem projetos no mundo inteiro. Trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pizzas.